Censuradas. Hoje eu trouxe um tema novo que vocês votaram na live dos Censuradas todo dia. Personagens que deveriam ser casais LGBTs, mas não são. Parece loucura, né? Mas sempre tem uma série ou filme no qual os personagens têm tudo pra ser um par, só que o romance acaba nunca acontecendo. Concordam comigo? Então já deixa seu like nesse vídeo. E vem comigo até o final descobrir quem é esse casal hipotético do dia. Mas ó, cuidado porque esse vídeo contém spoilers. Assista por sua conta e risco. O potencial casal de hoje é um que eu chupei por muito tempo quando eu assistia Desperate Housewives. Inclusive saudades. A comédia dramática de oito temporadas foi ao ar entre 2004 e 2012 e girava em torno da vida de quatro amigas de casa do subúrbio americano. Nenhuma delas era LGBT, mas na minha cabeça era. <risos> Brincadeiras à parte, desde o início para o meio da série, eu tinha a impressão de que uma delas, a Susan, tinha tudo para engatar um relacionamento com outra personagem bem importante como se fosse a quinta housewife, a Eadie, que também é uma espécie de inimiga da Susa. Calma que eu não sou louca, tá? Prometo. Deixa eu te explicar melhor essa história. Ambas são vizinhas e no início da série elas brigavam pelo mesmo cara. A partir daí elas começam a se provocar bastante, só que logo o foco muda desse cara provocação aleatória de uma com a outra. Só que ao contrário do que se espera, isso vai aproximando elas cada vez mais. Então elas passam a ter uma intimidade, é, ficarem confortáveis em fazer confissões para outra, demonstrar vulnerabilidades na frente da outra. Assim, elas criam uma conexão muito grande e a sensação era de que elas estavam se encaminhando para explorar um alguns sentimentos mais românticos. Inclusive, em um episódio, a chefe da Susan, a Jessie, que é lésbica, sente cheiro de couro, fica achando que a Susan é do vale e começa a dar em cima dela. E quando a Susan explica pra ela que não gosta de mulheres, ela acha bem difícil de acreditar. É, eu também acho, Jessie. Eu também acho. Por sinal, elas duas têm uma noite bem descontraída juntas e chamam até de date. Na verdade, rola até um beijo. O motivo pelo qual eu acredito que o casal hashtag Suzy... Sim, eu inventei até o nome do Chip, não me julguem. Bom, o motivo de elas não irem pra frente, na minha opinião, foi a briga entre o criador do show e a atriz que interpreta a Ivy. Por conta disso, sua personagem foi morta na quinta temporada, o que fez ela sair de Desperate Housewives pra sempre. E isso foi uma perda muito grande pra série, viu? Não sou só eu que estou dizendo. Por outro lado, olha só que coincidência. Logo depois, na sexta temporada, surgiu o primeiro casal lésbico da série, formado por uma personagem que era uma espécie de substituta da Ivy. Ela demonstrava uma rivalidade com as protagonistas e até brigava com Susan pelo mesmo cara. Really? Really? Acho que não preciso falar mais nada depois disso, né? A propósito, para quem estivesse perguntando quem faz parte desse casal, é Robin e Catherine. E cada uma delas tem pontos bem em comum com a falecida E.T. Ai ai, esses criadores não sei não, viu? E aí, o que é que você achou dessa história toda? Você já tinha assistido a Desperate Housewives? Também notou essa live sapatona entre E.T. e Susan? Me conta aqui nos comentários, ela faz as teorias dela, tá? <risos> Aproveita para me contar também o que você achou desse tema novo, se você quer que eu continue explorando ele aqui no canal, tá bom? Por sinal, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações, porque toda semana, sem falta, eu trago novos vídeos com dicas LGBTs para você que tá me assistindo. Ah, não só aqui, tá? Trago dicas aqui e também levo dicas lá pro meu Instagram, pessoal. Então me segue por lá também. Agora me conta, tem algum casal fictício que você torce ou já torceu para que dê certo? Pode me falar aqui nos comentários, tá? Vai que ele vira o tema de um próximo vídeo. Bom, então, por hoje é só um beijo e até logo.